para todos os setores, e mais do que nunca o nosso setor precisa é, de organização setorial. Então nós temos oportunidade de começar a trabalhar já, agora. Então quem perde com a falta de qualidade, né? Então a, a cadeia produtiva inteira, você está aí passando justamente. Extrusores, sistemistas, beneficiadores, tratamento de perfil, fabricantes de componentes, fabricantes de esquadrias, as revendas, construtoras, e os consumidores, ou seja, todo mundo é afetado pela falta de qualidade, né? De forma que o nosso produto perde valor, perde credibilidade junto ao consumidor final, ao usuário daquele apartamento, daquela edificação, daquela moradia. Então, a falta de qualidade ela vai afetar todo o setor e não uma empresa, não é uma marca. Né? Então, é o nosso setor inteiro, por isso a campanha Somos Todos mínimo, né? Então, a gente precisa realmente ter uma organização setorial que envolva é toda a cadeia produtiva do alumínio. Não adianta só o fabricante, não adianta só o tratamento de superfície, não adianta só o componente, não adianta só o perfil de alumínio. É tudo isso integrado para que você tenha na ponta uma janela de qualidade, uma esquadria de qualidade. Só para ter uma ideia, hoje o mercado brasileiro, é 45% das esquadrias ainda são de aço, 22% de alumínio, 3% de PVC 30% de, de, de, de madeira. Então, são tendências que se não fizer nada, o nosso mercado vai ser cada vez mais incluído. As três, os três pilares do nosso programa é a conformidade do produto à disposição do usuário, isonomia competitiva entre, técnica entre os fabricantes e valorização de toda a cadeia do almoço. Esses são os, os pilares na qual é fundamentado o programa setoral de qualidade. Né, e a participação ativa de toda a cadeia para a gente poder parar esse dominó. Né? Então, parando esse dominó através de ação institucional para que a cadeia não venha sofrer o reflexo da falta de qualidade. Precisamos nivelar por cima, né? não nivelar por baixo. A não conformidade está sempre abaixo da norma. Então, o programa setorial ele entra para homologar, é, a integração da cadeia se faz através da homologação de sistemas e componentes. Interna do setor, tem a fiscalização do usuário. O usuário está cada vez mais atento à questão qualidade. Né? Então, está aparecendo aí o que a gente brinca, que é o um advogado de porta de condomínio. Agradeço aí mais uma vez, Jorginho. Obrigado pela oportunidade. Na sequência, eu pediria agora ao senhor Ailton Filetti, presidente honorário da BAL e diretor técnico da mesma instituição para nos ensinar um pouco sobre alumínio. Eu revendo vários amigos deles ao Alcan, este aqui elaborar e divulgar novas técnicas. Eu acho que isso é muito importante hoje, novas técnicas de alumínio. Tá? Vocês viram que a nova técnica era não ter poder é, de... Polícia, não ser um prédio do cidadão, porque ele fez alguma coisa errada, mas ela tem poder de justiça. Qualquer promotor que fez. Vê... Primeira coisa que pergunta, você fez o produto segundo lote? Não. Pergunta. Está condenado, por definição. Então ela tem um poder de justiça fortíssimo. E é isso que nós precisamos entender. A LT é forte, apesar de, de alguns problemas que sempre existem por lote. Mas o que, que. como evoluiu essa história de, de, de composição química ou de, de qualidade? Uma, uma notação e pintura com qualidade demanda características do perfil bruto, que eu vou mostrar composição química controlada, é muito importante, principalmente hoje com essa variedade incrível de ligas que se fazem, essa história de reciclar o máximo que pode, é comprar sucata meio perigosa, isso tem problema em composição química, isso pode prejudicar a qualidade. segundo lugar é uma fundição adequada. No Brasil são muitas. E processo de extrusão tem que seguir certos parâmetros muito importantes para a qualidade. E cuidados pós previsão de extrusão e, finalmente, uma embalagem segura. Essas são as principais é, características de uma qualidade e um perfil bruto para a anotização e pintura. Em termos de composição química, há uma tendência de perda de controle de composição química em função desse excesso de retalhos que estão por aí, na praça, é coisas incríveis que a gente vê. E as duas ligas mais importantes são a 10.063, 10.066, mas o mais importante de tudo é o limite do teor de ferro. O teor de ferro, é, acima de um certo valor, acima de 0.23, um ponto, de três, é, ele causa problemas difíceis de extrusão, fusão de componente intermetálico, e isso provoca muito problema superficial. Muito importante a seleção de sucata. Nem muita gente se preocupa com isso. E no processo de extrusão é muito importante a homogeneização para homogeneizar a composição química e outros componentes intermediários. Os defeitos precisam né? é, é ser bem avaliados, porque eles podem sacrificar a herência, a pintura, bem como possível corrosão localizada por uso. Então é, é perigoso. Porque os perfis eles têm que ter uma proteção não só para o transporte, para evitar batida e você ter um perfil sabio, digamos, para, para poder pintar. Mas você tem que proteger contra o cuidado de água. E é para terminar, enfatizar sobre óculos. A primeira é, é, é de erotização, mas eu acho que é importante mencionar que foi uma vitória importante, e isso colocou-se embora agora a tratamento de superfície. Eraodização, é é, sem mais de é eu acho que é um, de horário. E, então a qualidade depende desses fatores apesar das informações que eu passei vale muito para eventual Vista mas fica a goleira do mercado né, obrigado reforçando obrigado. uma coisa que não se tem muito hábito no nosso ambiente solicita ao seu fornecedor de perfil uma certificação certificada análise de composição química que é suficiente né? uh, outra coisa que eu percebi que a gente perdeu esse hábito Antigamente, nós tínhamos uma especificação de acabamento superficial, de finish, mínimo, né? um produto estudado, que muitos de vocês lembram era acabamento 1, acabamento 2 e acabamento 2A. O que significava o exatamente naquele né, momento, um uma qualidade compatível para ser analisado. Isso é básico para a pintura também, porque se a pintura ela esconde determinados defeitos que a anotização revela, pelo contrário, é, por outro lado, ela também pode ser suscetível a né, termos de desbagagem, em termos de corrosão uh, filiforme, né, em função de, de, de, de determinadas impurezas que não devem acontecer. Então, uh, vamos criar o um ar de novo, o exemplo do que falou, a cadeia toda, tem que um certificou o outro e assim sucessivamente. E no fim você tem a qualidade total. Tá, tá. Muito, Muito obrigado aí então mais uma vez. Agora o nosso amigo uh, Romeu Romaide, Deco, uh, ele vai falar então sobre esse, esse aspecto né, no, no início da, da, da aplicação de um revestimento, que é o pré-tratamento exatamente da superfície do alumínio, porque a gente sabe que algumas impurezas ou um nível de oxidação ele sempre está presente uh, na superfície do alumínio. Não, então, daí a importância né, do, do, do pré-tratamento, para que a gente tenha, no caso da pintura, uma, uma aderência correta e prevenir algumas coisas como a própria corosão filiforme. Enfatizando a, a cor do bem. então essa é a cor é, do perfil pré-tratado, através de um produto inovador da Inhotep, que evidencia o pré-tratamento. Também essa coloração acaba revelando e evidenciando certas deficiências no pré-tratamento, facilitando, por consequência, a, o seu controle. O projeto começou há mais ou menos cinco anos, com a intenção de substituir para tratamentos uh, convencionais, uh, basicamente eliminando o cromo, ensaios uh, e testes na laboratórios de dentro da popolina Universidade, e universidades, e começou-se o, o início da operação do produto da, da, pela qualidade. Bom, é, sem entrar no detalhe, é um processo de conversão química, totalmente isento de cromo, não é agressivo ao meio ambiente e é a segurança ocupacional. O seu, o seu tratamento final, a destinação das águas de, de residuais, extremamente simples. É, tem um excelente desempenho, foi novamente validado até 2019. O é, seu custo é extremamente competitivo. Importante o seu baixo consumo de água e um controle de processo bastante fácil. Então, novamente, a coloração é, é um fator uh, diferente que traz a garantia do bom pré-tratamento. O tipo de linha, os ajustes de, de processo são feitos para atender os uh, pré-requisitos da qualidade. Perda de massa entre 1 e 2 gramas, podendo uh, desde que uh, a priori se saiba que sejam um se saia uh, incrementar a uh, mais de 2 gramas por metro quadrado que é o que vai garantir a não corrosão trifónica. E a camada uh, que vai dar proteção à corrosão e a garantir a resistência, à aderência da tinta. A liga é super importante. Uh, porque, embora a gente faça uma remoção entre uma e duas gramas, ou mais de duas gramas, uh, para evitar a corrosão trifónica, é, esses elementos de liga, essas contaminações, eles afetam a, a maneira de como o produto químico reage com economia. A liga é fundamental, quer dizer, não, não é que qualquer tipo de perfume pode ser pintado. E eu vejo, tenho rodado bastante no Brasil, tenho visto a falta de qualidade esse parágrafo, essa frase desse senhor da de área de pré coloca bem o problema por fora bela viola por dentro o bolo que é um ditado nosso né? <risos> é, eu posso fazer uma péssima camada de tinta um excelente pré -tapamento. o inverno não é possível Bom, a você vou ser bem breve, ninguém aqui falar da Arxo, mas é a maior produtora de revestimento de tinta do mundo E a tinta é uma solução econômica para revestimentos é, de substrato, seja aço ou alumínio Não para variedade de também então isso pode ser aplicado no perfil de alumínio com relação à tinta pó para a arquitetura, a gente utiliza-se muito, e aí voltado para o perfil de alumínio ou para telhas também de alumínio ou aço galvanizado, a tecnologia de tinta pó poliéster. Então, a tinta pó poliéster, no caso da Interpon D, conhecido como Interpon D, a família Interpon D, é uma série de revestimentos à base de resina poliéster, no qual ela é utilizada principalmente para perfis de alumínio ou aço galvanizado. É... Ela oferece uma durabilidade exterior e principalmente excelente retenção de cor, que é a perda de cor e brilho. Tá? Eu vou falar mais na questão de perda de cor e brilho do que na corrosão, que está a corrosão junto com a tinta atrelada ao pré-tratamento, como o Romeu explicou bem aqui anteriormente. Tá? Então, com relação à tinta pó, é... E foi bem colocado aqui, é o que mais nos preocupa com o fabricante de tinta, porque tudo que se faz no mercado, ah, essa liga aqui vai ser pintada. Ah, o pré-tratamento é só lavado, porque vai ser uma pintura posterior. Então isso consequentemente vai gerar, ocasionar um problema futuro. Ou de corrosão, de forma, ou corrosão pontual, ou principalmente desplacamento, que é o que mais acontece. A tinta boa... Tem mais de 30, nós temos mais de 30 anos de experiência em aplicações em diversos tipos de peças. Europa, Ásia e a mais nova foi recente em Dubai. Específico para fabricação de pintura, fabricação de tinta poliéster para arquitetura. No questão de, de tecnologias utilizadas para perfil de alumínio, isso aí eu posso dizer principalmente Europa, Estados Unidos e Ásia, são três tecnologias. Poliéster, que aqui no Brasil todo mundo pinta com poliéster, interpondeiro. Que é conhecido como poliéster durável. O que é isso? Significa que a resina polímero da, da tinta é uma resina durável. Ela tem uma ramificação crosslink que é durável. É um tipo de resina. Poliéster ultra durável, que é a segunda tecnologia utilizada no mundo que tem uma resistência e uma durabilidade maior, que é o Interpol D2000 e o Interpol D3000, que aí sim é uma tecnologia mais nova que é conhecida como Fluoromax, o um hiperdurável 70% da sua formulação é fluorocarbono Isso aí compete com o líquido PVDF são 30 anos de durabilidade então a primeira tecnologia, que é o standard durável que é o Interpão D1000 da arte e no caso do Brasil, o pior de tudo, é que é o mais usual aqui no Brasil, o que mais são vendidos ou fabricados, ou até mesmo por outros fabricantes, é o poliéster standard inferior ao o, o dourado que seria a classe 1 da QualiCode, que nós vamos falar aqui na frente. Então, o, o poliester durável, ele tem a especificação dele que ele atende um ano de Flórida, que é aquele teste de resistência a campo, que é feito na Flórida, em tem natural para avaliar a perda de cor e brilho. Ele atende carne de classe 1. Ele é, ele é recomendado para ambientes exterior não críticos. Ou ambientes interiores. Para residências ele tem uma garantia estendida para o aplicador que é homologado com a Axon, não para todos, dá. e essa garantia é da película, de acordo com a norma Colecoach ou outras, de 10 anos da película. A segunda tecnologia que já é muito usada na Europa, que aí sim, é Europa, Ásia e Estados Unidos, acredito que 60% do mercado pintado no qual a Axon fornece é essa tecnologia. É a série dourada, que conhecida como d 2000 ele tem qual a diferença dele? Resistência flórida, perda de cor e brilho, essa é a grande diferença. No classe 2, ele atende classe 2 da Palico. A recomendação dele é para exterior, áreas críticas de exterior, prédios maiores, quase monumentais, comerciais. A durabilidade da película, a Axis estende para o um aplicador homologado 15 anos para exterior, chegando até 20, dependendo da obra e homologação, e 20 anos para interior. E a última tecnologia aqui, que é de hiperdurabilidade, Hard dura que é o Interpol D3000. Esse ele atende Qualicode Classe 3, 10 anos de Flórida. Qualicode Classe 3 ele atende, é para ambientes extremamente. Exterior, monumentais, prédios altos, alto custo de manutenção, lavagem, comerciais monumentais. A película pode dar 20 anos para exterior e a AXIS tende até 30 anos dentro dessa durabilidade de acordo com a norma. Comparando com a tinta líquida, o poliéster standard do mercado, que é o mais usual no mercado aqui no Brasil, o classe 1, classe 2, classe 3... E foi comparando Depois de um ano, você vê que começa a ter perda de brilho do poliéster standard e classe 1, em dois anos 50%. No caso classe 2, você vê que a perda não pode perder, então tudo que a gente demonstrou aqui atende. Até 3 anos, ela retém 50% do brilho inicial. Para a pintura classe 2 com poliéster standard, depois de 12 meses, você já começa a já ver a diferença de perda de brilho. 24 vezes praticamente ficou sem brilho nenhum poliéster convencional. Aqui é uma obra pintada com d 2000, classe 2. Tá? Foi toda revestido com classe 2, 20 anos de durabilidade ou 30, dependendo do o perfil que foi aplicado. É, residencial, hoje, como que, como que o pessoal faz? Poliéster standard, Qualicote classe 1, d 1000, usado para janelas, portas e box, 15, 20 anos. É, são pinturas, falando que são pinturas, né? Então ele pega lá um perfil de alumínio, com uma liga que, que a gente desconhece. É usado para janelas, portas, pele de vidro, fachadas, cortina de alumínio, aquelas chaves. 20 anos. E aqui tem um diferencial. Por ele ser um fluoropolímero, polímero, ele praticamente é um antiaderente. A própria chuva acaba limpando a fachada. Fechou, pessoal. Depois vai ter uma aberta de perguntas. Obrigado aí por todos. E nós já temos a primeira obra em classe 2, aqui em São Paulo, que né? realizada esse ano. E é a primeira que eu espero, e eu concordo plenamente com, com vocês, dado o clima, principalmente do ponto de vista da radiação solar aqui no Brasil. Lá, a, a classe 2 teoricamente se a gente se as normativas uh, europeias, que essa gente sendo muito mais exigida do que é hoje, se da, da escola uh, vai mostrar um pouquinho do que a gente está tentando fazer no Brasil mostrar um pouco das nossas facilidades como a gente trata a, a qualidade, os controles, os controles de processos, etc. para a gente assim ir fechando né, todo esse ciclo que né, começou lá, com o meio Bem-vindo, para que consiga realmente esse padrão aqui. Obrigado a todos. E a primeira regra que a gente se colocou eh, entrando no mercado foi essa pergunta. Nós queremos ser uma alternativa ou diferencial? Porque eh, esse coro não está aqui para pintar branco, okay, o preto ou outras cores, mas a gente está aqui para fazer algo de diferente o Jorge lembrou, Classe 2 fomos nós fazer no Brasil, recentemente, com um parceiro que deu a nossa confiança, que é a fala. Somos duas empresas, que se juntaram para criar a EasyCore. E a FV pinta por ano 25 mil toneladas de alumínio na Itália. E destas 25 mil toneladas, que é um volume considerável, considerável 12 mil são efeito madeira. 80% do nosso uh, faturamento é madeira, é efeito madeira. E a SAF, conhecida mais como Trevisan, é a, o líder mundial de equipamento em pintura eletrostática. SAF oferece equipamentos que trocam a cor em três minutos e 40 é A cidade de, de produção em São Paulo nas pinturas verticais, então cores normais, é de 750 toneladas mês, em três turnos claramente, a troca de cor é muito rápida, de 4 a 5 minutos, e hoje, eh, os nossos prazos de entrega são de 7 a 10 dias, esses são os nossos acabamentos de efeito madeira, decidimos de trazer no Brasil a aplicação pós-sobrepó, e pós-sobrepó realmente é a melhor. Nosso controle de qualidade é, é extremamente é, focado em é, atender as normativas. A gente foi atrás das normativas da Qualicut, que são as mais rígidas do mundo. Bom, nós nos se comprometemos sempre com o cliente. Acho que até hoje todos os clientes foram uh, atendidos de uma forma excelente. E a gente se compromete com eles sempre. E essas suas novidades, A Color vai ser é, um breve, provavelmente em 10, 15 dias, isso depende de três aqui, Daniel, <risos> é, a gente irá receber é, os sigilos da Qualicult, a Qualicult se sai, então, eu posso dizer que a Easy faz a qualidade melhor do Brasil, isso seria extremamente errado, eu quero que seja o um terceiro a dizer isso, então eu não posso ser o controlado Ok e eh, ser controlador no mesmo tempo. Mas agora vai ser a segunda fase receber a qualidade, porque hoje a CBA já tem. Eh, mas somos os primeiros a oferecer um seguro na pintura. A primeira etapa foi receber a certificação da Qualy. A Segunda etapa é o seguro. O seguro, neste caso geral, protege de fv na Itália. E conseguimos convencer eles a vir para o Brasil a reconhecer a nós também um seguro. Mas eles colocaram uma chinequanã, ou seja, vocês vão receber a nossa proteção só se vão se certificar qual é o Qual é o nosso futuro? Bom, achamos que o Brasil tem pessoas que querem mudar, quer querem fazer crescer este país, ao contrário dos políticos. O mais importante nesta etapa é investir em qualidade, Porque, o que eu torço muito é que todos, todos os meus concorrentes aqui no Brasil se certifiquem. O que está acreditado, segundo ISO 17.025, para a realização de ensaios sobre pintura de barbiz, é certo? Somos um laboratório certificado por a marca para para os ensaios e inspecciones da marca Qualicoa, el laboratório para Qualicoa. Trabajar, eh, los trabajos que realiza son realizando homologaciones y renovaciones de las pinturas con licencia cuáricoa en España, México, Colombia y Argentina. Y también somos el laboratorio que maneja, también han hablado antes, el ensayo de Florida. Realizamos también lo que son los ensayos de homologación y renovación de las decoraciones, más efecto madera, tanto sublimación como polvo sobre polvo, y realizamos las inspecciones. En España, Colombia, Marruecos, México, Brasil, Argentina, Perú y en Estados Unidos. Qualicoat es una marca de calidad reconocida a nivel internacional para el aseguramiento de la calidad del aluminio lacado, fundamentalmente para aplicaciones arquitectónicas. Entonces, el objetivo fundamental de esta marca fue asegurar Un alto nivel de calidad mediante el establecimiento de normas coherentes, ahora entraremos en más detalle, que son las especificaciones cual y, cual y la mejora continua de estas. Asimismo, también asegurar que el aluminio revestido, el aluminio lacado, recubierto, ofrece un valor a largo plazo, o sea, dar opción. ¿Por qué? Porque las compañías que tienen licencia. Tienen una ventaja competitiva frente a sus rivales. Asimismo, los clientes finales, los clientes, por ejemplo, de los aplicadores, reciben productos lacados, los cuales tienen perfectamente definidos los criterios de calidad. No es un sistema de gestión de calidad. Un sistema de gestión de calidad, es, una, eh, por ejemplo, es una ISO 9000. Qualicoas es una marca encaminada a intentar garantizar la calidad del producto final, la calidad del producto aplicado, la cabo en este caso. Más o menos lo que es la, la expansión de Qualico en, en el mundo. ¿no? Hay alrededor de unas 400 empresas en todo el mundo con licencia Kualikoa. Aquí están en todos los países donde está implantada la marca, la marca y fuera de Europa... Pues aquí está, tenemos en Argentina se, se me ha olvidado la bandera, Australia, Brasil. El producto final se basa, digamos, en tres en tres pilares fundamentales: los lacadores con licencia, lacadores o aplicadores, como aquí hay uno; los sistemas de pretratamiento de una calidad aprobada, como también aquí hay otro representante. Y luego también tenemos los sistemas de pintura homologados. ¿Eh? Se, está, se detecta pues, que cada vez más hay una demanda creciente de cualicoal, de la marca de calidad, pues, por parte de arquitectos, sistemistas, constructores, consultores, etc. Para intentar garantizar la calidad final del producto. Llamada cualileco, es pues, una marca de calidad para acabados de decoración. Con, con altos requerimientos de calidad. El ejemplo más típico es el acabado Madero. marca se llama SISAI, es digamos, una submarca, una extensión eh, diseñada pues, para requerimientos más altos en corrosión. Puedan ser eh, zonas costeras, zonas muy industriales, porque generalmente es un requerimiento que los arquitectos o los constructores Cuando dan a, a, a sacan a contrato una obra, ya la están solicitando. Ellos dicen pues, que el aluminio tiene que ser lacado por alguien que tenga la marca QualiCo. ¿Por qué? Porque las certificaciones QualiCo definen resistencia a la intemperie. Qualicoat es una marca de calidad reconocida en todo el mundo. Qualicoat es una marca que se compromete a qué? a mantener y promover la calidad de los recubrimientos sobre aluminio y sus aleaciones en aplicaciones de arquitectura y asegurar unos estándares altos de calidad aplicando las especificaciones cual y cual y controlando continuamente las compañías con licencia. Muchas gracias por su atención. Uh, Atende a dos preguntas formuladas por nuestra parte, por nuestros asistentes. Tá? essa pergunta também vale para uh, pergunta formulada pelo Edson, claro, da FNASOM e também pelo Daniel Franco do Instituto Falcon Power alguns especialistas têm afirmado que desempenho é comportamento inuso dentro desse conceito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 e o aplicador, que é a pintura, tem um controle de tudo isso. E aí, consequentemente, todos eles têm a responsabilidade pelo negócio. Qualicode, como, como, como qualquer marca de qualidade de produto, não se compromete em nunca em uma garantia de, de determinado tempo. É de que um, um produto Qualicode tem uma durabilidade de X anos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 y tanto el fabricante de pintura pues, era una pintura buena, el pretratamiento era correcto y la aplicación era buena y a lo mejor en el, en el futuro como, como cualquier marca de calidad de producto no se compromete nunca en una garantía de, de determinado tiempo es decir, un, un producto Qualico tiene una durabilidad de X años eso que ningún, ninguna marca de calidad lo hace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 y eh, tanto el fabricante de pintura pues, era una pintura buena, el pretratamiento era correcto y la aplicación era buena y a lo mejor hay que en el futuro por un tema de mala manipulación que se ocurre pueda dar problemas El fabricante de escuadrías que por ejemplo puede comprar la mejor pintura presente en un mercado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 mas para a perfil de alumínio, para arquitectura, lógico, do necrologio de silicone, não, vai, não pode ser utilizado, justamente como você falava. Por quê? Porque a molécula de epóxica, ela, ela, ela tem um problema de eh, degradação para luz Por isso que eh, o teste de intemperismo acelerado justamente avalia que perda de brilho, e a perda de brilho só se dá por degradação do polímero. Do polímero. Porque a tinta classe 1 é diferente da tinta classe 2 ou estándar, estándar classe 1, classe 2, são polímeros diferentes, são ramificações diferentes. Por isso que é muito importante, antes de intemperismo acelerado, antes de natural que uno faz, mas justamente porque são tinta poliésteres. Não há uso de híbridos que um copolímero polímero epóxico ou epóxico puro. arquitectura. NÃO proibido. Há alguns países, há algumas pessoas Eu já ya vi, a ya, maneira que a Eu falava anteriormente Ela une, fabricante de tinta Une, ou junta A parte de tratamento de e aplicador É uma linha Por isso que es é extremamente importante Tinta é importante Tratamento de superficie me dá coragem a mim Eu dou a las silicone Por isso que eu preciso de melhor polímero, Fórmulas controladas rastrabilidade do polímero, você não pode trocar matérias primas de um produto para outro. É proibitivo, justamente porque tem garantias e certificações. Também, no é que estamos falando aqui de ceras, é proibitivo usar ceras. Muitas vezes, para baixar brilho, as tintas usam ceras teflonadas. Hoje, 150 matérias primas aprovadas para fazer tintas de arquitetura.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 É, para um manual, para um guia de orientação. Eu acho que fica aqui é, um legado desse evento é, de provocar e, pode, e talvez a gente fazer uma união de esforços para que a gente tenha um manual é, dando pé a né? Dando pontos específicos é, para o nosso cliente e saber o que fazer e o que não fazer. A questão de e deveres. E para fechar uh, os três pilares eu daria um quarto, que é a responsabilidade usuário final de acatar a recomendação de limpas melhores para uma obra. Isso vai estender a vida útil do, do perfil. E é, eu não vejo isso. A primeira obra que eu pintei com tinta na época dos poucos. Um amarelo, um prédio da panela, para da engravir. Foi feito um, um tracking ao um longo dos anos e ele continuou lá. Uh, mas todos os uh, requisitos foram cumpridos de, de, de manutenção. E isso vale não só para a agricultura, como para a anotação.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 porque ela é como se fosse um teflonado, uma frigideira que a gente compra de teflon. Mas ela tem alta resistência em temperismo. Então, classe 1 e 2, é, voltando que aos é testes que a Qualicolt faz, é, no caso da Axon, a gente garante toda a colagem vidro, Tanto para tinta brilhante e acetinada por, por essa característica de isentos, é isenta de qualquer tipo de, de aditivos à base de cereais. E se a obra foi lá em Manaus, no Amapá, onde seja? É a franjice muito maior. Talvez uma saída seja o seguro, Alessandro. Então, eu queria passar para você assim. Afinal, quem assume a responsabilidade? De novo, vai fechar. Ninguém. <risos> <risos> <risos> ah, ah, ah, bom, a vida útil do produto é com certeza um elemento um muito importante. É, é como é, eu faço alguma vez, por exemplo, também para, para os meus meninos na fábrica. A vida útil é garantir o que é.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 Essa vale a mesma coisa, uma regra de vida, mas vale também nas nossas atividades. Então, não, não. tem fornecedores de, fornecedores de pintura, não. aqui no Brasil, por exemplo, o 12 anos de garantia, né? mas baseado em quê? Onde se as tintas são garantidas, por exemplo, por estados 5 anos, como vai dar? O que, é que vai dar? O que significa? Né? então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 Em termos de tempo, não existe extintas que podem ser garantidas para 50, 60 anos. Eu lembro de uma conversa que tivemos com o nosso cliente, que ele falou um o cara que compra um apartamento paga 40 anos de, de, de prestação, e a janela acabou, a garantia virava lá atrás, provavelmente, os primeiros 5 anos. Não. Então, que nós, por lei, temos que dar 5 anos de a escolha desse código é de ter tintas de classe 2, o nosso portfólio, para Chile tochar, pronto e entrega. Okay. Classe 2. Então a, a garantia é de 10 anos, não é mais de 5. Eles dão para nós garantias de 25 anos, uso interno e é 20 uso externo. Tá? Mas é claro que eu tenho que pensar na, ao o produto químico, tem vários elementos. Então nós reconhecemos uma, uma, uma vida útil, vamos ver, não do produto, mas da, uma garantia porque se responsabilizar para saber o que vai acontecer aqui há 30 anos é complicado. Então, é um padrão também europeu dar 10 anos de garantia. O seguro, onde é que entra? O seguro entra no momento onde teve uma parte na história que eu fiz, ou um erro de processo. Então,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 O novo não deu nada, a hidrateca não deu tudo certo, a longornia estava a choragem correta, mas se um problema de aderência, porque eu errei a temperatura do forno, vamos supor, eu mando, eu aciono o seguro, aciono a mão de obra, o seguro cobre a mão de obra para remover a obra, o material da obra, compro o material novo e reposiciono o material e a reinstalação.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 o senhor Adebal que, para quem não sabe, ele também, é, o Alessandro falou, que nós temos dois sócios na Itália, mas também temos né, um sócio brasileiro, que é o senhor Adeval uh, Meneguesco, aqui na é Endicola. Para a palavra final, encerramento e convite para o Boa noite a todos. Uh, Primeiramente, uh, queria.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 E o André fez a primeira amortização mecanizada naquele tempo. As amortizações eram todas manuais. E ele me contratou para que eu fosse, o, que eu fizesse o um projeto. Eu já, já, já era tirado naquele tempo. Fizesse o um projeto e fizesse a gestão da, da, da notização dele. Que eu prometesse essa homenagem para ele.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 Vamos vencer, vamos ser os melhores do mundo. Obrigado.